Vai dar uma analisada no inventário de um colecionador de skins de CSGO, que tem o combo com as duas skins mais iradas pra K47. Sério. Como vocês estão ligados, eu tô fazendo uma minissérie no canal, buscando o inventário mais caro do mundo. E eu decidi fazer hoje o vídeo do inventário do Wind Up. Esse colecionador aqui, que tem as skins de AK mais loucas da história, mano. Vou dar uma dica aqui. Uma delas eu já tive, e a outra é a minha AK dos sonhos. Então, sem mais enrolações, vamos entrar aqui no inventário desse cara, e vamos calcular o valor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 Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que eu queria apontar aqui do inventário do IndyUp? O meu extensor aqui tá calculando que ele tem 200 mil dólares, tá? Porém, isso aqui tá completamente errado. Tem uma skin do inventário dele que vai valer bem mais do que esses 200 mil dólares. É um skin de milhão, realmente. Então, baseado na extensão, a gente pode pensar que além desse skin de 1 um milhão, também tem mais 1 um milhão aqui em skins. Ou seja, no mínimo, inventário multimilionário. Eu vou ir na ordem mesmo, são 10 páginas. e Eu vou ir vendo as skins mais tops. E já começamos aí com a Gunnir, galera. Que em Factory New, tá custando quase 40%. 40 mil reais. O meu pensamento a respeito dessa AWP nos dias de hoje é o seguinte. Bom, se não tivesse sido lançada a Gangnir, a Dragon Lore ia estar tá um preço muito mais alto. E se não existisse a Alp Dragon Lore, a Gangnir não teria uma competição muito grande e tal e teria mais espaço pra valorizar. Eu acho que essa skin hoje é um pouco difícil de subir de preço e tals, por isso que eu também não tenho uma dessa no meu inventário, mas de qualquer forma é a Alp mais top na cor azul e só perde aí pra Dragon Lore na questão de preço. Enquanto que uma dessa daqui Factor New fica aí na casa de 38. 8 mil reais, a Dragon Lore fica aí 10 mil acima. Então, agora temos aqui uma caramba de fade no inventário dele. Essa é uma faca que nunca fica feia, né, mano? Tipo, sempre vai ser sensacional. Essa daqui é uma 99% fade, dá pra gente ver aqui o yellow, inclusive, na faca, né? A galera chama de yellow tip, essa partezinha aqui do cantinho. É uma faca que nessas condições aqui, custa cerca de 12 mil até 13 mil reais. Uma faca muito top, realmente, é uma das carambas mais massa que tem, né? Eu já tive uma dessa no passado 100% fade, Eu gostava demais. E olha o corner dessa belezinha, como é que tá top Seguindo aqui no inventário dele Temos mais quatro facas aqui nessa página Uma Flip Safira M9 Safira Flip Lore E também uma Estileto Doppler A M9 Safira tá custando uns 45 mil reais E as outras facas aqui dão em torno de 20 mil reais Essas três. Então já passamos de 100 mil aqui nessa página Só que tem mais uma skin aqui, mano Essa daqui, velho Pronto, chegamos na primeira AK Insana dele Se você é antigo aí no canal Há dois anos eu comprei uma dessa pra meu inventário Desse jeitinho aqui, mano Headline, Minimalware Stash Track com 4 Powers. Eu tive um lucro insano né? segurando essa skin aqui. Eu lembro que eu comprei por 100 mil yuan e depois eu vendi ela por 300 mil. Então ela triplicou na minha mão. Essa aqui hoje é uma skin que tá custando 225 mil reais, cara. Eu até tenho vontade de ter ela de novo. Porém, desde que eu vendi, o preço tá na mesma. Então eu fico sempre pensando em valorização nas skins, né? Se eu tivesse comprado uma dessa nos últimos 6 meses, ela estaria valendo a mesma coisa. Não subiu um centavo, né, mano? Mas mesmo assim, cara. Essa daqui é a primeira skin dos sonhos Que eu realmente sonhava em ter no CSGO E eu gostaria de montar o kit que esse cara tem, mano Porque a segunda K que ele tem é sensacional E a gente vai chegar nela Bom, então a primeira página é pelo menos uns 350 mil reais Vamos pra segunda página Já começamos aqui com faquinhas Ele tem uma Flip Emerald que custa aproximadamente 10 mil reais Uma baioneta Vanilla que tá custando mais ou menos uns 2 mil reais Butterfly Doppler, pelo menos uns 5 mil reais essa faca vale Aí tem uma Dragon Lore aqui, muito louca, velho Olha isso, ele tem uma Black Lore sem dúvidas que é uma skin muito interessante. Tem, inclusive, uma assinatura do Taco aqui, mano. Tá bem, bem, bem disfarçada, né? Acredito que por ser a Dragon Lore com o terceiro maior float do mundo, velho deve valer um pouco mais do que normal, tá ligado? Ela pegou o mais desgastado possível, mas é só, tipo, realmente os caras que gostam desses tipos de skins que têm interesse por elas, né? Skins super, hiper, mega desgastadas. Enfim, muito legal. Eu não sei dizer qual que seria o preço dessa arma aqui. Tem o Crawford no Scope, né? Quem dar uma valorizada nela, muito louco, mano. É um cara que tem grana pra comprar Dragon Lore Factor New, souvenir até, se ele juntar algumas skins aqui do inventário dele que quiser trocar, mas ele foi para a 0.69, né, mano? Tipo, o máximo possível do float. Enquanto a gente tem uma Dragon Lore com um float normal aí em Battles Card custando 13 mil reais, as com float perto aí de 0.69, 0.68, estão todas por 17 mil aqui anunciadas no mercado da China, então a teoria ela deve valer até mais do que uma Battles Card com float normal, né? ser 0.69. Antes de ir para as próximas páginas, mano, olha o tanto de luva que esse cara tem, velho. Você tá doido, mano. É muita luva, ele tem vários modelos diferentes. Eu não quero ficar perdendo muito tempo com as luvas em si. Eu já avistei aqui uma Queenson Kimono Max Head. Então, estamos falando de uma luva de 100 mil reais, né? Até pouco tempo eu tinha uma igual a essa. ele tem também uma luva Vice Factor New, uma luva que também custa mais de 100 mil reais. Essa aqui eu quero até dar uma olhada em game, mano. Nossa, coisa linda, velho. Nenhum risco olha é isso daqui, mano Como é que fica com a minha blue jam Cara, essa lua é sensacional mano. E ele ainda tem mais uma borrada de luvas, tá? Pelos meus cálculos, só essa coleçãozinha de luvas aqui dele, galera Tá dando aproximadamente 400 mil reais, mano Então já passamos de um milhão, tá? Com a primeira página, a segunda página E as luvas já deu pelo menos um milhão de reais Agora vamos descobrir o que mais que tem aqui no inventário dele Mais uma porrada de luvas aí no inventário dele Tem Butterflies, tem M9 Ruby Tem uma Butterfly Crimson Web que tem uma teia gigante aqui no Playside, velho. Tem outra gangue aqui, não sei pra quê, né? Ou seja, o cara tem duas skins iguais. Parece ser de quatro crowns. Nossa, isso aqui é muito louco, velho. Muito louco mesmo. Nossa, tem uma Black Pearl aqui, mano. Se liga só, galera. Butterfly Black Pearl, que bagulho louco. O moral, o inventário desse cara tem muitas skins insanas. É que tem que ter um pouco de calma aqui, né? Pra visualizar todas, mas realmente, galera. Que inventário foda, mano. Pelo menos o que a gente viu até agora. Tá muito foda. Tem mais duas facas rubis aqui. A Ursus Rubi e uma Flipzinha Rubi. Meduzinha. Com crown no scope Essa faca é da hora M9 lore Eu tô caçando aqui a próxima K47 dele Eu acho que ele já tem há bastante tempo E não para de aparecer faca no inventário desse cara Meu Deus, mano Eu acho que ele tem a coleção completa das rubis Pelo que me parece tem todas as facas rubis aqui nesse inventário, mano Essa aqui também, quando foi lançada, mano Fiquei de cara, muito bonita essa faca E eu acho que eu encontrei a AK que eu tava falando Antes, vamos só ver aqui a lore dele em Factory New, né Tipo, ele fez o contraste, mano Ele pegou o Factory New com o crown no Scope E também pegou Em Battles Card Então ele tem tanto A Super Hiper Mega Desgastada Quanto a Perfeitinha, né, mano a Perfeitola Infectorinho Irado, velho Irado Esse kitzinho do cara, mano E chegamos, velho Ó, antes Deixa eu só dar uma analisada, galera Já passou de um milhão e meio O inventário dele, tá Chegamos nela Essa skin aqui, velho Putz, mano Eu tenho que confessar Foi por causa Dessa skin aqui Que eu decidi fazer Um vídeo do de inventário Desse cara, mano. Né? Não é uma meme. Meia... Um qualquer, claro, né? vocês já viram aí tem quatro titans. Além disso, mano, o float dessa skin é bizarro, mano, é absurdo. Se ele economizou em algumas outras skins foi para comprar essa, velho. porque essa skin é lendária, ela sozinha vale mais de um milhão de reais, mano. A gente tá olhando pra uma 661 Factor New, que sem adesivos nenhum, já custaria aí na casa de 100 mil dólares. E além disso, tem os quatro Titans, mano. Só existem duas AKs que Hardnet no mundo com quatro Titans e o Float Factor New. E essa é a segunda, galera. Essa daqui, mano. Até onde eu sei, o preço dessa skin é cerca de 1 milhão 700 mil yuan, que dá pra gente 1 milhão e 280 mil reais. Se vocês estavam duvidando do inventário desse cara, então. Toma, mano. Bom, com essa skin aqui, acho que a gente pode, com certeza, falar que o inventário dele vale bem mais do que 2 milhões de reais. Na realidade, vale mais do que 3 milhões de reais, mano. Tem muitas skins fodásticas aqui no inventário dele. Essa 661, putz, mano, é a minha caduções É por isso que eu falei que ele tinha as duas AKs mais insanas, tá? A AK Headline com 4 heavy powers e a AK 661 com 4 Titans. É o combo fogo e gelo perfeito. E, mano, eu não quero nem continuar vendo aqui o inventário dele, tá ligado? Já deu, mano, já deu. É, acho que vai ser difícil de ter coisas mais insanas aqui. Mais uma faquinha safira. Nossa, mano. Eu não sabia, mas ele também tem uma faca Blue Jeff. No! Parei, mano. Parei, velho. O maluco tá cheio da grana, galera. Essa daqui é uma faca que custa mais de 700 mil reais. Olha o combo desse cara aqui, enjoado, mano. Nossa, Caraca, perfeito, perfeito. Bom, a faca eu já tenho, né? Só falta meio meio quatro Titans. Daí eu chego no nível desse cara, quem sabe? Mano, agora eu tô de cara. O desse cara tá valendo quase um milhão de dólares. Tem muita skin foda. Mano, de verdade. Putz, tem mais uma skin com quatro Titans que eu perdi aqui, que eu não encontrei ela, velho. Olha isso. Ele decidiu pegar a Black Lemonade com quatro Titans. Eu acredito que essa skin hoje deve estar custando perto de 150 mil reais. Também é uma skin bem maneira. Ele tem um kitzinho enjoado também de USP e Glock com i Buy Power Holográfico. E esse cara é louco em combos, né, mano? Fogo e gelo. Então ele. Tem a mesma Desert Eagle, uma com a By Power e outra com o Titan no mesmo lugar. Mano, eu tô de cara. Eu acho que ele é um colecionador chinês, tá? Porque eu tô vendo aqui é, as fotos dele, mano. Tá tudo em chinês. Ó, vários comentários em chinês no perfil dele. A k melhor skin do inventário dele, tá? Mano, mais de 1 milhão e 200 mil reais. Karambich 905, a segunda melhor skin do inventário dele. Maca muito insana mesmo. O primeiro pattern de Karambich é o 387, o segundo é o 888, o terceiro é o 442. O dele, galera, tá logo depois da 853 aqui, ó. É a quinta melhor semente aí, né? Pattern para a Karambich. Case e a terceira skin mais top aqui que eu encontrei no inventário dele foi a Headline 4 Battleware. Muito louco. O que vocês acharam desse inventário? Eu acho que dá quase 5 milhões de reais, tá? Chega perto aí de 1 milhão de dólares. Deixa um like nesse vídeo se você curtiu. A gente tá em busca do inventário mais caro do mundo no CSGO. E a gente vai encontrar. Tamo chegando perto, beleza? Confere aí outro vídeo de inventário Para você apoiar aí essa série e continuar aí descobrindo junto comigo os inventários mais insanos do CS. Eu te vejo na próxima, galera. Tamo junto, falou!